Oi gente quero compartilhar uma experiência com vocês algo que assim foi uma girada de chave na minha vida foi algo que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito e graças a Deus foi um susto foi um baque foi uma atitude assim no impulso eu não esperava que eu iria agir desta forma mas no passado Algumas pessoas me perguntavam qual era o meu defeito qual era a minha qualidade. E eu dizia que o meu defeito e a minha qualidade era a mesma coisa. Era a minha sinceridade. Ela era o meu defeito e ela era a minha qualidade. Ela era a minha qualidade porque ser sincera é uma qualidade. Você falar a verdade para as pessoas já é uma qualidade. Porém, era o meu defeito porque eu falava para quem fosse, a hora que fosse, podia ser o Papa, podia ser quem fosse. A minha sinceridade, ela não tinha dia, não tinha hora e não tinha local. Então, eu dizia que era um defeito e ela era uma qualidade. Você vai entender o porquê que eu estou te falando isso, da minha sinceridade. Eu trabalhava em um local e nesse local eu trabalhava com vendas. Eu era vendedora, comissionada Ou seja, quanto mais eu vendia, mais eu iria ganhar Se você fosse comprar 10 mil, eu estaria ganhando bastante Porque quanto mais eu vendo, mais eu ganho E chegou um cara lá na loja E esse cara, ele trabalhava numa empresa de é, fi filantrópica Se eu não me engano, é esse assim que se fala Ou seja, eles recebiam doações né? Eles recebiam doações do povo para usar o dinheiro, o alimento, seja lá o que for, para usufruir na empresa, não para si próprio, beleza? Se a empresa é filantrópica e ela recebe uma quantia, é para abençoar a empresa, não si próprio, beleza, você já entendeu. E aí esse cara chega lá na loja, oi, tudo bem, beleza, Eu nunca tinha visto na minha, na minha vida, então, eu queria saber se vocês têm nota fiscal. Tem, eu chamo nota fiscal, tá bom. E eu queria saber uma coisa. É, vocês trabalham também com nota branca, com essas coisas? E um bobinho no início, tinha acabado de entrar na empresa. É, falei assim, não tô entendendo. O que, o que o senhor quer? Onde o senhor deseja chegar? E ele disse assim, é, não sabe o que, que é? É que você não quer ganhar 100 reais por fora... Aí eu disse assim, não, não continuo sem entender, como assim? Ele, olha, você coloca na nota que é um valor X, sendo que a nota vai ser valor Y, e aí sobra alguma coisinha. Eu confesso que ainda não tinha entendido o que, que ele estava querendo fazer naquele momento. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, eu vou falar com o meu gerente, para ver como é que faz esse negócio da nota, e já falo com o senhor. Nisso... Eu subo, vou até o meu gerente, conto a história na inocência, sem entender nada do que estava acontecendo. E o meu gerente vira para mim e fala assim, Tayane, isso é roubo. Eu, quê? Isso é roubo? Ele está querendo me roubar, olha só, está querendo me roubar, ele está querendo roubar a minha empresa. Ele está querendo roubar o quê? Tô fora. Aí o meu gerente, olha, você precisa descer e terminar de atender esse cara. Eu falei, eu não vou, eu não vou. Sabe por quê? Porque assim como ele tá roubando, se eu desço e atendo ele, eu tô roubando também. Eu tô fora, eu não vou atender esse cara. Meu gerente, mas você é paga para atender as pessoas? Não, eu sou paga para vender, eu não sou paga para roubar. E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não vou roubar ninguém. Nessa hora, o diretor da minha empresa passa. E só escuta a palavra o quê? Roubo roubar e aí o diretor para do lado o que, que está acontecendo aqui e o gerente fala olha isso isso isso tem um cliente lá embaixo a situação é essa e ela está recusando ela está se recusando a atender e eu disse pois eu estou recusando e estou dizendo na frente do senhor que eu não vou roubar o senhor não vou roubar ninguém eu não estou aqui para roubar eu não sou paga para roubar o meu gerente desceu e o meu patrão disse assim: compareça na minha sala daqui a 10 minutos. Ah, naquela hora eu tinha certeza que eu ia perder o meu emprego. Liguei para minha mãe, que ainda era viva, e disse: Mãe, mãe, aconteceu isso e isso, isso. Eu acho que eu vou ser mandada embora. O chefe está me chamando na sala e eu não sei o que, que vai acontecer. Ora por mim, mãe. Com os 10 minutos eu voltei fui lá na sala do patrão entrei e ele fechou a porta quando ele fechou a porta ele disse a partir de hoje você tem total acesso dentro dessa empresa a partir de hoje a minha sala tá de portas abertas para você o que você fez foi uma das atitudes mais corretas que eu já vi aqui nessa empresa porém Cuidado com a sua sinceridade, fale baixo. A sua ação foi correta. E eu quero te parabenizar. Parabéns. O que, que, eu, o que, que eu quero chegar e dizer com esse vídeo? Que a tua sinceridade te leve para lugares longe. Que você tenha ousadia de dizer não na hora que tem que dizer. Eu confesso que ali eu não sei como, para quê, de onde saíram as forças, as palavras. Eu só sei que eu falei, eu não vou roubar e eu não estou aqui para roubar. E eu desejo que você se posicione, aprenda a falar, haja da forma correta, mas seja sincera, porque acima de tudo você está sendo sincera com você e você está sendo sincera e correta diante de Deus. Que esse vídeo venha abençoar a sua vida e que você tenha honestidade e sinceridade diante das pessoas. Que Deus te abençoe.